É uma satisfação estar aqui com vocês, eu recebi o convite da Progep, através da Juliane, com muita satisfação, e eu preparei uma apresentação para guiar o raciocínio aqui, para pautar a nossa conversa, vou tentar ser bem objetivo, e privilegiar a, o diálogo, após as informações que eu For passar para vocês. Ah, vai ser bem rápido. Vou trazer alguns elementos que são norteadores dessa discussão. Vou começar contextualizando é, o, o, a, a minha atuação profissional em relação a esse tema para vocês entenderem de, de quem é o Raimundo e, e o que que o Raimundo faz em relação a essa discussão, né? Que competência que o Raimundo tem para falar sobre direitos autorais, né? normalmente se falar em direitos autorais isso recairia sobre alguém da área de direito né? e obviamente uma, uma pessoa que atua nessa área teria um, um olhar e um viés específico das normativas, regramentos e outras questões que balizam esse tema. Mas é um tema que está muito é, premente para nós, desde a suspensão das atividades presenciais, a, as atividades em ensino remoto é, demandaram dos professores o compartilhamento em. Ambientes Digitais, dos seus conteúdos produzidos que ficavam no âmbito da sala de aula presencial e agora a gente tem os conteúdos indo para a rede, não é? E com acesso mais facilitado para todo mundo. Então, vou fazer aqui uma discussão um pouquinho teórica e técnica e depois a gente vai abrir o nosso, nosso debate. Então, historicamente, a civilização se desenvolve, a humanidade se desenvolve a partir de grandes revoluções que nós tivemos na, na civilização. Leia-se, por exemplo, a Revolução Agrária, isso há 12 mil anos atrás, depois a Revolução Industrial, as revoluções dos meios de comunicação, e esse, esse, esses momentos históricos sempre foram impulsionados por conhecimento livre, por compartilhamento de conhecimento que proporcionou é, saltos em desenvolvimento de tecnologias e é, de produtos em si que resolviam problemas naqueles contextos históricos. Por exemplo, é, é, tem Guilherme, está com a. Guilherme está com o microfone, obrigado, Guilherme. É, então, historicamente, o, um, por exemplo, na Revolução Agrária, quando o homem se estabelece, deixa de ser nômade, se estabelece começa a plantar, era necessário se desenvolver tecnologias para que o homem pudesse plantar, colher, armazenar grãos e tudo mais. Então, é, o conhecimento latente que existia na época permitiu que se avançasse em, em tecnologias e a civilização avançasse né, como, como um todo. A mesma coisa acontece na Revolução Industrial, existiam conhecimentos compartilhados que permitiram que produtos e tecnologias fossem desenvolvidas para vencer barreiras que existiam naquele contexto da, daquele momento histórico e aos poucos começam a surgir barreiras artificiais que são as leis eh, que começam a regrar os direitos e deveres em relação aos inventos, a os, as invenções, ao conhecimento que era gerado em vários momentos históricos. Bom, e aí nós começamos a restringir o acesso às produções intelectuais. Bom, basicamente o nosso cenário ele avança historicamente nesse sentido de nós trabalharmos compartilhando informações e ao longo da, da evolução da civilização, e aos poucos começam a surgir barreiras que restringem, restringem o acesso às informações e o compartilhamento dessas informações. Bom, desenhado esse contexto, eu conto um pouquinho agora para vocês o meu envolvimento com o tema, eu coordeno desde 2015 um projeto em nível nacional chamado Repositório ProEDU, Deixa eu mostrar aqui para vocês o PROEDU, rapidinho. Cá está, vamos ver. Vocês devem estar vendo a tela do repositório, e nessa tela do repositório vocês têm um, um manual de direitos autorais, que está disponível na tela, que eu já indico para vocês como referência, para vocês poderem se aprofundar um pouquinho mais no tema. O Proedu, ele é um repositório de recursos educacionais abertos, e baseado nessa experiência minha com o Proedu, é que eu trago algumas informações para vocês é, para essa roda de conversa, para a gente poder debater um pouquinho sobre o tema na, na sequência. Então, logo eu, eu encerre esse meu raciocínio lógico que eu estou trazendo e os elementos que eu trago para a discussão com vocês. Então, para o Edu, repositório de recursos educacionais abertos, hoje nós temos no repositório 1.330 recursos educacionais, não é muito, mas vejam a quantidade de downloads que nós já temos no repositório. 5.896.522 downloads destes 1.330 recursos educacionais. O que, que a gente tem por filosofia no Proedu? Proedu é um espaço onde estão depositados conteúdos que foram produzidos com recursos financeiros oriundos de fomento público, tá? então todo o conteúdo que está aqui foi produzido com recursos públicos e a, o entendimento é de que conteúdos produzidos com recursos públicos devem ser compartilhados gratuitamente. E é por este viés, por a, pela experiência que nós temos é, dentro desse projeto, é que eu trago alguns elementos para a gente poder conversar sobre recursos educacionais abertos e direitos autorais. Então, eu, eu tenho aqui algumas indicações para vocês, para vocês poderem consultar depois, existem movimentos mundiais que voltam à filosofia original de conhecimento livre. Tá? Então, baseado nisso que eu falei para vocês, é, as pessoas têm direito a... Uh, a, a, a garantir a sua propriedade intelectual sobre as suas produções. Isto é um, uma característica, um bem inalienável em qualquer país do mundo. Se tu é produtor, autor de alguma coisa, a autoria é tua e tu não transfere essa autoria para ninguém. Isso não se discute. Tá? Outra, Mas isso é a autoria, o teu direito autoral sobre a tua produção. Um outro item que uh, anda junto nas leis de direitos autorais do mundo inteiro é o direito patrimonial. É isso que normalmente a gente discute, é se a gente permite o uso ou não permite o uso do, das nossas produções. Mas vejam bem, tá? uh, a gente está discutindo o, o direito uh, concedido a alguém ou seja, a gente concede a possibilidade de uma pessoa usar o nosso conteúdo. Mas no ambiente educacional, né, no contexto educacional, eu não imagino outra forma de a gente tratar o assunto que não permitindo o, o uso. Uh, permitir o uso é uma coisa, mas existem outros desdobramentos. Por exemplo, se a gente permite que alguém adapte o nosso conteúdo ou não. Tá? Então, assim a gente pode permitir que alguém use, a gente pode permitir que, que alguém só acesse o conteúdo em um local sem se apropriar daquele conteúdo, então existem uh, variações das permissões que a gente dá para uso da nossa produção. Então a gente tem as leis de direitos autorais que tratam do direito moral, que é inalienável, e do direito patrimonial, que são as possibilidades que a gente dá para outras pessoas usarem o nosso, as nossas produções. Bom, hum. oh, opa, isto então a, no Brasil, a lei que rege o, o assunto é a lei 9610, 10 de, de 88, e que ela traz esse, essas, esses dois essas duas definições e os desdobramentos disso em relação a todas as questões legais, civis, penais, uh, sobre os usos e sobre as propriedades que, que, que se tem em relação às produções de diversas áreas, tá? nas artes, na literatura, enfim, qualquer produção humana, tá? manifestação humana. E, como consequência disso, o último ponto seriam as licenças creative commons, que são licenças estabelecidas e adotadas no mundo inteiro, que regem a a questão do, dos direitos patrimoniais, né, de como se dá a permissão de uso dos recursos que a gente produz. Basicamente, o que nos interessa na lei, imagino que sejam as perguntas que virão, é se, o, que, que, o que, que constitui uma ofensa aos direitos autorais? Isso está estabelecido no artigo 46, Existem vários incisos no artigo 46, mas basicamente o inciso 3 e o inciso 8 acho que são os de maior interesse para nós professores ou profissionais que trabalham com educação, ou ensino, ou que estão em instituições de ensino e pesquisa. Tá? Então, o inciso 3 do artigo 46 fala que citação em livros, jornais, revistas, ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fins de estudo crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. Isto não constitui ofensa aos direitos autorais. E a gente faz isso, não é? A gente vai escrever um artigo, a gente cita as referências, né, outros autores e obras que nós usamos como base para discussões teóricas nas nossas produções, e se a gente fizer a citação de forma correta, não se constitui uma ofensa, a gente não está infringindo nenhum regramento, nenhuma normativa, nenhum artigo, nenhum inciso da lei brasileira de direitos autorais. E na outra é o inciso oitavo, do artigo 46, que diz que a reprodução em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre de obra integral, quando de artes plásticas, mas de pequenos trechos de obras preexistentes de qualquer natureza, é a minha interpretação, quando de sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, ou seja, tu não reproduzir em si alguma coisa que simplesmente traga aquela obra antiga como uma nova coisa que de fato não é, e aí tu usar aquilo para te beneficiar. Tá? Então, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e é que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Esses dois incisos, para mim, são os incisos de interesse da nossa discussão. Tá? Então, qualquer um desses dois casos não constitui ofensa aos direitos autorais. Para completar a minha exposição para vocês, eu trago algumas análises e interpretações que são jurisprudências legais sobre a nossa discussão. Tá? Primeiro, de acordo com essa legislação apresentada, que é o artigo 46, e ali traz outros incisos, o inciso primeiro, e o inciso sexto, o uso integral da obra é possível... Nas hipóteses de reprodução de notícias, artigo informativo, discursos pronunciados em reuniões públicas, com a menção do nome do autor e da publicação de onde foram transcritos. Ponto e vírgula. De obras literárias para uso exclusivo de deficientes visuais, mediante sistema de braille ou outro adequado. Ponto e vírgula. De representação teatral e execução musical para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino. É permitido, tem jurisprudência sobre isso. É, outro item, o professor pode usar trechos de um livro em uma videoaula ou material didático, material didático proposto e organizado por ele, desde que deu crédito à obra. O autor, a edição consultada e a editora. Não é ofensa aos direitos autorais. Terceiro item. É liberado o uso de passagens e pequenos trechos de obra, mas não a reprodução de um livro inteiro. Por exemplo, ainda que para fins de ensino, apesar de não haver um percentual definido por lei, deve-se ter bom senso ao escolher uma parte de obra a ser usada. Para garantir uma margem de segurança, a orientação é que se evite usar ou ler uma obra inteira em produções compartilhadas na internet. Então, eu acho que já é algo é, passível de entendimento de que no ambiente acadêmico para ensino, para fins didáticos, para estratégias pedagógicas, é plausível e aceito legalmente que a gente cite obras e se aproprie de pequenos trechos usando isto no material que nós produzimos. É o que a jurisprudência fala pela interpretação do artigo 46 da Lei Brasileira dos Direitos Autorais. É... Bom, trago aqui de novo o que eu já tinha mostrado antes para vocês consultarem, depois vocês podem acessar o Proedu. É proedu.rnp.br, digitem lá manual de direitos autorais, vocês vão ter toda a compilação do que a gente está discutindo e usando no PROEDU para a produção de recursos educacionais abertos, é, esse é um documento que nós temos como base dentro do projeto, vocês podem usar ele nesse, nessa filosofia de conhecimento livre, de conhecimento aberto, de acesso aberto. Vocês peguem, baixem e façam um bom uso desse material na medida que vocês tiverem interesse. Vejam que, e aí para fechar a nossa conversa, vejam que Aqui embaixo à direita, estão vendo meu cursor, aqui eu tenho uma imagenzinha que diz CC by NCSA. Isto aqui é um tipo de licença que regra o direito patrimonial desse material que nós produzimos, ou seja, ele é, é passível de ser apropriado por vocês, usado, é, remixado ou adaptado, para qualquer fim, desde que vocês indiquem a fonte e os autores. E aí não há restrição nenhuma para que vocês compartilhem esse material. É, vou mostrar para vocês aqui é, um, o que, que é aquilo ali. Eu não sei se vocês conhecem a, as licenças Creative Commons. As licenças Creative Commons elas foram criadas para que a gente atribua as licenças, as permissões de uso baseado nas leis brasileiras e nas leis internacionais de direitos autorais. Creative Commons é, está aqui, ó, esse endereço aqui, creativecommons.org, creativecommons com dois m's.org como é que a gente escolhe uma licença Creative Commons para atribuir a um material, a uma produção, a um recurso educacional de produção própria, seja institucional ou pessoal, de um professor? É, vocês podem vir aqui... Agora, deixa eu só me recordar o caminho. Tcharam para chegar onde eu quero, para mostrar para vocês, acho que é aqui, isto. Vamos lá, vamos ver se... exatamente, olha aqui, ó. Uh, eu, já vou, eu vou refazer o caminho para que vocês possam reproduzir depois. Como está gravado, depois vocês podem dar uma olhadinha nesse trecho do, da gravação para vocês refazerem o caminho. O endereço é creativecommons.org, commons com dois m's. Vai cair nesta página inicial. Vocês veem no link What We Do, ou seja, o que nós fazemos, que é esse aqui é uma associação internacional que trabalha com a, o compartilhamento de recurso aberto, e ele define as licenças que podem ser atribuídas e adotadas no mundo inteiro para quem tem o desejo de fazer o compartilhamento dos seus recursos abertos. Vocês veem o, em, o What do, logo no primeiro item do que nós fazemos aqui, tem Prover, prover Licenças Creative Commons. Vocês cliquem nesse link... E aí ele vai abrir esta outra janelinha, sobre as licenças Creative Commons. E aí ele explica as variações que existem em relação às licenças. Existem seis tipos de licença possíveis. Cada licença tem alguma restrição ou não. Tem as licenças mais restritivas as licenças mais abertas. Tá? A licença mais restritiva é não permite nada, mas a mais flexível é domínio público, tu define ela como domínio público e tu tens liberação uh, completa do teu, do teu recurso educacional. Agora, vejam que interessante aqui, mais abaixo, depois que tem a explicação das seis licenças, como é que a gente define o nosso tipo de licença? O sistema... Ele tem uma automatização do processo para definir a licença que tu deseja atribuir aos teus recursos. Tu vem aqui em Creative como License chooser e ele vai te dar duas perguntinhas que tu tens que responder. Olha só. Aqui ele vai te dar o tipo de licença de acordo com estas perguntas, essas duas aqui, ó. Permite que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas? Sim? Não, sim, desde, desde que compartilhem igual. Permite uso comercial do seu trabalho? Sim, não. Então vamos fazer aqui uma brincadeira, ó. vamos dizer não para as duas. Ó. Permite adaptação do seu material? Não permito adaptação. Veja que a licença ao lado aqui já mudou. Permite uso comercial do seu trabalho? Não. Pronto. Esta é a licença para não permito adaptação não permite o uso comercial, a gente copia esta figurinha aqui, coloca no nosso material, ou pega o link da licença e coloca no nosso material, e a gente tem a licença Creative Commons, Commons atribuídas às nossas produções. É, segui aqui um, uma espinha dorsal para chegar nesse ponto, é, os dois pontos principais, fazendo uma síntese do que eu falei, a gente tem a Lei Brasileira de Direitos Autorais e tem as licenças de uso internacional. A Lei Brasileira de Direitos Autorais ela fala do direito moral, que é inalienável. Tu és autor e nada vai tirar a autoria, a propriedade moral do teu produto. Mas existem as propriedades patrimoniais, ou seja, se a gente permite o uso do nosso material ou não e as permissões de uso se dão por licenças de uso, e eu recomendo que vocês comecem a adotar este sistema das licenças Creative Commons, e vocês podem optar por usos mais restritivos ou mais flexíveis do material de vocês. Encerro aqui, e vou abrir para diálogo, para a gente poder conversar um pouco sobre as dúvidas de vocês, se tiverem dúvidas, tá bem? Obrigado pela atenção, eu fico à disposição. Juliane, eu não sei se o pessoal abre seus microfones, podem fazer as perguntas, eu não acompanhei o chat. Isso. Ah. Não, é, por enquanto não. Não, tem, não teve pergunta por ali, vamos aguardar. Mas tá. realmente a gente convida o pessoal, quem quiser ligar o microfone, fazer alguma pergunta para o professor Raimundo, pode ficar uh, à vontade. A Anne, que é a minha colega, já fez a primeira pergunta. Uh, para reprisarmos, por exemplo, essa roda de conversa, como nós devemos proceder? Aí já não é comigo. <risos> Reprisar a roda de conversa, eu acho que. Não, aqui, por exemplo, assim, ó, nós fizemos, eu estou fazendo essa gravação, né, professora? Uhum. E aí depois eu repasso uh, para os participantes. Ok. Essa gravação. Tá uh, só que eu também não tenho controle, assim, se, essa, se só os participantes vão ficar, porque eles podem repassar para outras pessoas. Isso é possível fazer? De minha parte, em relação a direitos patrimoniais, é. com certeza. É a minha filosofia de conhecimento aberto, tá? E, e eu tenho uma posição muito particular em relação a isso, Juliane, que vocês podem discordar ou não, não tem problema nenhum. Mas eu sou servidor público, tá? E eu me vejo na responsabilidade de qualquer coisa que eu produzir no âmbito das minhas atividades profissionais, que isso seja compartilhado abertamente, Tá? Então, sempre que existir a possibilidade de gravar, eu não tenho problema nenhum com gravação de, de nada da, de que eu participe, e, e quero até que gravem e que compartilhem, porque isso é acervo, é conhecimento, e eu acho que a gente deve é, devolver à comunidade tudo que a gente produz, certo? Essa é a minha posição pessoal sobre isso, Tá? mas sobre, por exemplo, as outras rodas que são professores da universidade, eu não saberia me dizer se... Ah, eu sempre pergunto né, para todos, né, posso fazer a gravação? Por exemplo, quando nós temos intérpretes, nós avisamos que será com gravação, então eles sabem que aquilo vai ser gravado e provavelmente se for gravado, ele vai ser, assim, é, distribuído ou divulgado, eu realmente eu encaminho por e-mail para os participantes, mas depois eu não tenho controle se esse participante passou por uma outra pessoa que não, então, assim, a tua imagem vai para os participantes, mas daqui a pouco, para é estes que estão aqui, mas daqui a pouco para outros tá. da universidade também. Perfeito, assim, mas isso é uma questão pessoal. O correto, para não haver mal entendido, é que quem esteja sendo gravado, os participantes eh, que têm a sua imagem gravada, liberem, através de uma licença eh, assinada, para que a, a sua imagem possa ser utilizada, é o que normalmente se faz. Então, a gente não tem a prática de fazer isso, né, de liberar, através de um documento formal, o uso de imagens e o uso de voz, o uso de qualquer gravação, o uso de qualquer elemento que tenha sido utilizado nas apresentações ou uh, em uma uma palestra ou alguma coisa desse tipo. Mas isso é uma prática que funciona muito bem em alguns setores acadêmicos e que existe uma resistência em outros setores. Por exemplo, a gente escreve artigo e os artigos vão para periódicos e os periódicos são abertos. Alguém tem alguma restrição que o seu artigo seja compartilhado em um periódico? Nunca vi, senão a pessoa nem escreveria artigo. E é a mesma discussão. É uma produção intelectual, que a gente deseja que seja compartilhada. Agora, já a produção intelectual como recurso educacional que a gente produz para as nossas aulas, existe uma certa polêmica. Tem gente que acha que não pode compartilhar, tem, tem gente que acha que pode. Então, e, e nesses casos, por exemplo, de palestras ou eventos, onde a gente, painéis e tudo mais, é é legal explicitar para que não haja algum constrangimento, né? que se faça isso que tu fez, que pergunte formalmente se existe alguma restrição de gravação e compartilhamento. Se a pessoa acenar já na própria gravação, liberando, já garante que isso seja uma formalização da aceitação e liberação para uso. Né? Em alguns outros casos, as pessoas solicitam até documentos formais, né, escritos com aprovação dos termos pelos, pelos autores, ou painelistas, ou palestrantes. É, aí não há dúvidas né, sobre a possibilidade de, de licença ou não, mas acho que o, o saudável é que haja uma explicitação da liberação que tu dá em relação às tuas produções intelectuais. Neste caso, essa palestra, essa esse painel que eu estou fazendo com vocês, eu formalizo a, a licença para usarem de forma irrestrita. Não há problema nenhum. Acho que é o, o mais correto a se fazer. Aí não tem dúvida nenhuma de que se você está incorrendo em uma ofensa às leis de direitos autorais ou não. É, deixa eu ver aqui, a Adriane Borda. Adriane, tu, tu lembras do Archnet? Archnet, não era, Adriane? Claro, por isso que eu estou aqui. Né? <risos> Olha, que bacana que... te ver, Raimundo, que evolução, assim, que trajetória bonita, parabéns, assim, parabéns. Olha, olha só, eu fui bolsista da Adriane. Sabe? Não, não foi assim. O Ricardo, da turma, assim, teve um projeto aí que rodou por um período em, em cooperação com a Universidade da República, não foi? A gente andou até era, um, era e... uma rede rede rede Arquinet né ah, aí é. todo o grupo de vocês deu o maior suporte para nós ingressarmos Sim. no campo da dos objetos educacionais criamos o, o, um repositório o @gd que eu acho que foi tu que programaste se não me não me engano eu, me... <risos> eu tive envolvido ah, com o isso. primeiro repositório que a gente fez foi hum. muito bacana e eu tô bem curiosa o Raimundo em hum. relação a entender o, do, o que, que tem a ver o Eduba com o Bioe? O Proedu. O, o Proedu, Pro isso. É, o Pro o Bioe é, é um repositório como o Proedu, só que o Proedu ele tem um, um escopo muito bem definido, né? A gente desenvolveu o Proedu para a rede de educação profissional e tecnológica, né? Porque a gente tem essa essa diferença de de atuação, a princípio não não é tão delim, tão bem delimitado assim a, a as interfaces entre a universidade e os institutos federais, no, na verdade, não é nem só os institutos federais, existe uma rede que é constituída por todas as instituições público e privadas, públicas e privadas, em esferas federais e estaduais que trabalham com educação profissional. E o Proedu, ele tem como recurso educacional, os recursos que são produzidos por essa rede para a formação profissionalizante. E o BioAe é um repositório mais amplo, assim, que tem recursos educacionais de toda a ordem, vindos de tudo que é lugar. Né? Tá, mas então, ele está a... tá desativado, né? Eu fiquei é. interessada neste... Edu em função dessa dessa funcionalidade que ele está nativa na efetivamente e Exato. assim ó uh, eu acho fantástico porque eu não sei como é que vocês estão como é trabalho tratado o tema uh, da, do reconhecimento da validação desses objetos existem por áreas uhum. esses comitês que como como artigo submete o material ah. né e, e isso, outra pergunta assim, que decorre, isso já tem sido reconhecido como produção tecnológica? Sim, te dou alguns... Muito pertinente a tua pergunta, muito pertinente mesmo, porque existe uma necessidade de governança do processo. Tá? É, teve a evolução histórica, a gente participou disso, eu, eu, a minha dissertação lá em 2002 foi produzindo um repositório para ensino de engenharia geotécnica. Então, assim, eu tenho uma trajetória que é bem dentro do, do que a gente está discutindo agora. Né? Então, eu peguei lá no início, quando nem se chamava repositório, nem existia o termo, o conceito de repositório estabelecido, que foi no final dos anos 90 para, para o início dos 2000. Tá? E aí pipocou repositórios no mundo inteiro, as universidades, por exemplo, o caso da URGS, ela, a, a URGS tem mais de um repositório dentro da URGS, tinha porque os grupos começaram a pesquisar sobre o tema, foram produzindo repositórios como ambientes para comportar uh, as produções diversas, né? e tem repositórios institucionais e repositórios de recursos educacionais, que têm filosofias distintas. Tá? Mas, aí, historicamente, começou a, a, a se pulverizar demais a produção desses berços, dos repositórios, e começou um caminho inverso de novo, de se trabalhar com referatórios, ou seja, uma interface única que propagasse a pesquisa para diversos repositórios que, repositórios que estariam federados no referatório, porque tu não tem como ter conhecimento de tudo que é repositório que existe hoje, é difícil tu ficar pensando repositórios por aí. Então, começou um outro esforço, em algum momento histórico aí de uns anos atrás, de se criar interfaces que propagavam a pesquisa para vários repositórios e a pessoa não precisava saber da existência desses diversos repositórios. Por exemplo, o Educaps. O Educaps é um referatário, ele tem indexado nele vários outros repositórios, além do próprio endereço ali do Educaps. O MEC-RED, da Secretaria de Educação Básica, é outro referatário, vai para uh, fontes da Fundação Lehman, Fundação Itaú, o Khan Academy, e aí tu faz a busca em uma interface única que propaga a tua busca para vários outros sistemas. E o repositório, e o Proedu, ele nasce com um objetivo muito bem delimitado, com um escopo muito bem definido, que é... Uh, colocar nele re, recursos educacionais da rede EPT, só, somente recursos educacionais voltados à educação profissional e tecnológica. Como é que esse material chegou no Proedu? Existiu de 2008 a 2014 uma indução do governo federal e de órgãos de fomento para que se produzisse material para EAD através de fomento com recurso público. Então, existiam várias pactuações que vieram da, do MEC, da CETEC, da CAPES, do CNPq, pra, através da Universidade Aberta do Brasil, é, enfim, de, de várias, várias fontes, de várias áreas de interesse, e começou -se a se produzir material para cursos de formação inicial e continuada e para formação é, é, de cursos técnicos, Médio técnico, técnico subsequente e médio técnico integrado, concomitante e subsequente. Existiu um, um, um, um boom né, de, de, de incentivo nesse período de 2008 a 2014, e esse conteúdo era produzido e ia para dentro dos ambientes de gestão de cursos, para dentro do Moodle, invariavelmente. Dentro do Moodle, o material não é compartilhável, porque ele vai para dentro do curso, para dentro da disciplina, só quem tem acesso ao conteúdo é o professor e os alunos por senha. E aí, muito material produzido com recurso público e não compartilhado entre os pares, entre as instituições. Aí surge o Proedu para tirar de dentro dos Moodles e colocar isso compartilhado de forma pública e gratuita para professores, alunos e gestores. Para que, que serve? Serve para um aluno estudar, serve para o um professor fazer curadoria do conteúdo e montar seu, seus planejamentos de aula, e serve para gestores poderem desenhar itinerários formativos e ofertar cursos nas suas instituições, puxando o um material que já foi produzido com recurso público. Então, não tem necessidade de você produzir de novo o mesmo material se já existe lá. Tá? E aí, como é que se dá a validação disso? Esse material ele foi validado nesse período por núcleos de design instrucional que foram criados para esse fim naquela época. Então, a gente está trabalhando com o um passivo de material que já foi produzido. Agora, como é que se pode validar um material que está sendo produzido e que ocorreu um, um, um outro uh, uh, momento de muita produção, de muita produção por um lado e de muito uso de material já compartilhado por outro. Tá? Então, essa, esse é o potencial que, que, que existiu e que foi impulsionado por esse momento de ensino remoto. Né? A gente começou a buscar material de excelência, material de qualidade validado, que a gente possa ir em fontes seguras e usar com garantia de que não tenha erro conceitual, algum problema de validação técnica no material, o PROEDU é esse lugar, porque o material que está lá é um passivo que foi validado por núcleos de, de design instrucional que foram criados para validar, para produzir e validar esses materiais. Como é que a gente pode fazer daqui para frente? Uh, poder, talvez, fazer validações por pares, e já existem alguns esforços nesse sentido, como a gente faz para periódico, né? chama uh, avaliadores pareceristas ad hoc, pega o um checklist de validação, como a gente tem nos periódicos, valida o material, o material está passível de ser colocado com essa validação de projeto educacional e validação de eh, conteúdo técnico científico. E ainda tem a proposta do Proedu de validação de acessibilidade. E aí vou aproveitar... Tua, tua pergunta e vou mostrar para vocês uma outra possibilidade aqui do Proedu, que é a recomendação técnica, não é o escopo do nosso, da nossa discussão sobre direitos autorais, mas já que surgiu a pergunta da Adriana, eu já vou dar outra dica aqui para vocês. Ah, mas eu não quero eu não quero desviar, porque eu acho que tem um monte de dúvidas sobre o resto, a gente até pode conversar depois, fiquei até constrangida. Não, quero... É só isso aqui, ó. procura recomendação técnica de acessibilidade, porque aqui tem todas as possibilidades de validação que tu perguntaste, e eu acho que é de interesse de todo mundo. Indiretamente ele está ligado à nossa discussão. Recomendação técnica de acessibilidade em recursos educacionais digitais junto com o Manual de Direitos Autorais, os dois que estão é do Proedu, podem usar livremente lá, tá bem? Tá, eu só vou complementar, né, o Raimundo, porque olha só a quantidade de material que está se gerando nesse momento, a universidade toda envolvida nessa, nessa produção, uhum. e a gente ainda não tem um repositório, né, pelo menos aqui na universidade, como uhum. tu dissesse, nós temos o Guaiaca, que ele é um repositório para objetos uh, científicos, validados no meio Sim. científico, mas para objetos educacionais nós não temos. E o que está acontecendo é que fica entupindo, todo mundo ele vai explodir de novo, já criaram um outro, porque uhum. não tem infraestrutura para isso. Né? Uhum. Uhum. Então, uh, quando eu olhei esse bar, será que se... Esse esse ambiente, né, o Proedu vai nos, nos dar esse, esse acolhimento, porque eu, eu chamo de BIOI, ele, uhum. ele, ele, ele não está funcionando, então a gente não tem nem essa possibilidade de jogar os nossos materiais para lá, para poder Sim. compartilhar e auxiliar e... Né? o que a gente acaba fazendo é com redes uh, intra, né? e, e perdendo um esforço, tendo um esforço assim, muito grande para produzir materiais com todos esses problemas de direitos autorais também, né? que esse tá. é, também é o maior problema. Agora acho que volta para os direitos autorais, tá, que eu perfeito. acho que eu desviei a questão. Não, perfeito, perfeito. Assim, ó. Então, assim, ó, tem um escopo muito bem definido, e, e eu, eu, eu coordeno o... o o projeto, mas não respondo, uh, eu tenho ingerência sobre algumas questões, por exemplo, a, a, a governança do, do Proedu está uh, na CETEC, então, assim, ó, são movimentos institucionais, uh, se a UFPEL tiver o desejo de ter um espaço como o Proedu, ou usar o Proedu, o movimento tem que ser institucional, né? deve haver uma, uma consulta à CETEC, pela instituição, para que ela possa fazer parte e aderir à rede de educação profissional e tecnológica que está capitaneada pela, pela CETEC. Mas o, a, o propósito do PROEDU é esse, é receber material né, dentro dessa filosofia de recursos educacionais abertos e, e ele está sendo utilizado como referência dentro da rede. E aí, se houver um movimento institucional da UFPEL, não, não vejo problema em a UFPEL fazer a consulta, à CETEC, sobre a utilização do espaço para poder é, depositar seus, seus recursos educacionais. Tá? Acho que é isso, né? Porque, assim, ó, vários outros repositórios já Sim. foram descontinuados, o BIOE foi descontinuado, o portal do professor foi descontinuado, e assim tem vários esforços que, ao longo do tempo, foram descontinuados por falta de manutenção, por apoio institucional, enfim, os Problemas da, de... Das, e aí né? a gente fica na mão né do YouTube, é, é a gente fica na mão desses que são pagos, é. né? E é. qualquer dia nos descontinuam toda a possibilidade é. de uso e nós perdemos, vamos perder todos os materiais. Olha, então é uma te... coisa bem complicada. Eu te garanto que o Proedu, pelo menos por mais um ano e meio, o Proedu está ativo, tá? Não entro nos detalhes, mas assim, ó a gente está... Bem, o projeto está tá legal, a gente está já desde 2015, 2016, então a gente está fazendo aniversário de cinco anos já, quase. Né? Estamos com uma base muito sólida de, de trabalho e ele tem um apelo muito forte, assim, é um momento muito favorável a gente ter esse tipo de debate. Né? O Proedu está ali, tem material de qualidade. Só para vocês terem ideia do do que a gente viveu esse, nesse período agora com o Proedu, nós tínhamos de 2016 a maio, a abril desse ano, 2016 a abril desse ano, é, quatro anos praticamente, nós tínhamos 2 milhões e meio de downloads, nesse período, desde o início do repositório até o início desse ano, 2 milhões e meio de downloads. De abril a dezembro agora, sete meses, oito meses, nós tivemos quase 4 milhões de downloads. É muito significativo em função do que a gente está vivendo. É, nós dobramos o número de downloads de conteúdo pro Edu em alguns meses contra quatro anos anteriores de uso do, do sistema. É, isso é muito significativo e tem algumas leituras em relação a isso. E isso reforça também a, a, a importância do, do Proedu, de repositórios, mas no caso do Proedu em relação ao que a gente está vivendo, né? De ter um lugar de referência, onde a gente possa fazer curadoria em conteúdo de qualidade, tá? É, é. Só para fechar esse assunto, né? Tu imagina todo o esforço que a gente está fazendo agora que a gente deixou de produzir artigo científico, porque a gente teve que se envolver com, né, uhum. com a produção de material didático e tudo mais, e isso a gente não tem onde validar como produção tecnológica, porque uhum. se não tiver uma avaliação por pares, se não tiver um reconhecimento, né, uhum. uh, um, um lugar para poder realmente produzir e, e validar esses materiais, nós, nós, nós não temos como contar essa produção. Claro. Perfeito, perfeito, concordo e, sou, e, e faço eco ao teu discurso, faço eco. É, em, alguns, em alguns ambientes, é, isso já está já uh, indo nesse sentido, nessa direção, por exemplo, nos mestrados é, profissionais da área ensino da CAPES, isso já, já conta ponto, tanto quanto é, produção em periódico, já está valendo para os currículos, né? então é uma discussão que já anda acontecendo aí, depois a gente pode estender mais essa conversa, né? um, uma área, uma área que, eu, que me interessa também, e eu tenho algumas informações aí que talvez te, te ajudem né? a dar alguns encaminhamentos, mas acho que os movimentos, o, o, Adriane, eles devem ser institucionais, para ganhar peso, né, para a gente ter poder de barganha, para mudar um pouco a, a, o entendimento sobre esse tema, né, de que recurso educacional é um esforço tão grande quanto produzir um artigo, se for fazer isso com qualidade, com regramento, com parâmetros, existem parâmetros, e o Proedu está trabalhando com isso, uh, com... O processo de produção de recurso educacional através de projetos educacionais que tenham parâmetros que possam ser avaliados. Depois eu posso é, continuar essa conversa com, com quem de vocês tiver interesse sobre isso. Tá bem? Tem outras perguntas, professor. É, agora, tem do Humberto, uhum. da professora Marisa. Uh, Humberto, podemos utilizar imagens de livros em nossas aulas sem correr o risco de quebrar algum direito autoral? É, repete a pergunta, por favor, desculpa. Uh, podemos utilizar imagens de livros em nossas aulas uh, sem correr o risco de quebrar algum direito autoral? Sim, desde que tu cite as fontes né, e, e a autoria, não tem problema nenhum. Uh, invariavelmente o que está colocado na lei de direitos autorais é, a, é, é o conteúdo, mas para fins didáticos, até volto aqui, para fins didáticos não há restrição nenhuma para tu fazeres discussões em relação a, a, aos temas. Ó. O, uh, o uso integral da obra é possível nas hipóteses de reprodução de notícias? O uso integral de obra é permitido. Tá? Mas, por exemplo, o professor pode usar trechos de um livro em uma videoaula ou um material didático proposto e organizado por ele desde que deu crédito à obra. Não tem problema nenhum. Tá? Hum. Não vejo problema nenhum em relação a isso. E é o que a gente faz. Tá? se tu, tu não pode dizer é, te apropriar... E, e, e é o que a gente faz isso com os nossos alunos, né? Tu não pode falar alguma coisa como se fosse tu que estivesse dizendo, sendo que tu está usando as palavras de, de, de algum autor... Mas se tu, se tu omitir, é plágio. Mas se tu não omitir, se tu citares o autor e a fonte de onde tu está tirando aquele trecho de obra, seja lá qual a natureza de mídia que tu esteja utilizando, pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser o que for, desde que tu cite a autoria original lá, do cara que produziu aquilo, de onde está a, a, onde tá aquela referência que tu consultaste, não é... Ofensivo às leis de direitos autorais. Tá? É, e a jurisprudência diz isso. É isso, Humberto, Juliane. Pois é, eu acho que sim, professor. Tá. Tá bem, obrigada. Uh, tem da professora Marisa. O Humberto está digitando, vamos ver. Acho que é isso. É. A professora Marisa, ela colocou assim, ó, para utilização de material estrangeiro, a mesma regra de uso de trechos com citações de autoria, etc., dentro de recurso didático elaborado pelo professor, é válida? Mesmo quando há copyright? É, se há copyright, vale as leis que aquela pessoa atribuiu ao seu produto, né? É, deve-se tomar cuidado em relação a isso, tá? A gente fala aqui de licenças que permitem uso uh, sob, uh, sob a ótica do direito patrimonial. Se tiver explícito que é proibido a reprodução, aquela pessoa uh, este, estabeleceu isso, aí não, tá? Mas se não há... A, a, a, a manifestação expressa que está proibido a reprodução em qualquer aspecto daquela obra, vale a lei. A lei, a, a lei dá a, a prerrogativa ao autor, tá? é isso que a lei faz. Dá a prerrogativa ao autor. Se não está dito nada, vale a lei. Se está explícito alguma coisa para além da lei, vale o que está explicitado lá. Se o cara disser que não pode, aí é uma licença que ele dá ou não dá o seu produto. Então, tem que tomar esse cuidado. De fato, tem que tomar esse cuidado. Tá? A professora colocou, sim, a explicitação de impedimento em geral, no caso de recursos didáticos, tipo livro de exercícios. Aí, respeite-se o que está estabelecido no. Nas, nessas produções. Ela ela traz a, a, o impedimento de reprodução, então respeite-se o que está estabelecido naquela obra. Tá? Então, obrigada, professor. Uh, vamos ver se a professora vai colocar mais alguma coisinha. Aí tem outra pergunta também da Morgana. É possível compartilhar vídeos do YouTube? Uh, por exemplo, com os alunos, sem violar os direitos autorais? Compartilhar direto do YouTube, sim. Essa é a licença YouTube. Tu não pode baixar o vídeo, até porque tu não consegue baixar vídeo do YouTube. Uh, pelos meios normais, tu não consegue. É essa a intenção, que tu não baixe. Mas se tu compartilhar a partir do link que dá, o, dá acesso ao vídeo no próprio YouTube não tem problema nenhum. Mas tem uma coisa curiosa, é, vou abrir para vocês aqui rapidinho, boa pergunta, quem foi que fez, né? Foi é a Morgana. Morgana, tá, eu vou abrir o meu canal no YouTube aqui, tá, Morgana? Uh, deixa eu vir aqui... Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês, que eu não sei se vocês têm conhecimento. Deixa eu ver qual é o canal que vai abrir aqui. Deixa eu abrir o... Opa! Uh, deixa eu só trocar o usuário aqui. Este aqui. Vejam aqui que legal. Uma coisa que eu uh, indico para vocês que têm canal no YouTube, indico que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui. Quando a gente sobe um vídeo para o YouTube, a gente preenche lá um, uma, sequência de, uma sequência de informações em formulário, faz o upload do, do arquivo, e aí, ao final, o teu vídeo é disponibilizado. Mas, tem uma coisa que a gente faz meio no automático, e nunca presta atenção neste detalhe aqui. Vejam que... Existe a possibilidade de tu definires a, o tipo de licença. Estão vendo aqui? Deixa eu aumentar aqui o, o zoom. Olha aqui, ó. Tipo de licença que tu atribui ao teu vídeo. Tu podes usar a licença padrão YouTube ou pode atribuir licença Creative Commons. Sempre que eu subo o vídeo para o YouTube, eu troco a licença para Creative Commons, porque ela é mais flexível. Ela permite que tu use, compartilhe, redistribua o, o conteúdo. E, e ela... Aí vocês podem dar uma lida aqui para vocês terem certeza do, dos regramentos da licença. Eu sempre troco para Creative Commons, tá? Não sei se vocês tinham conhecimento disso, mas está dada a dica. Tá? Se vocês quiserem que vocês... Se quiserem que os recursos de vocês tenham mais flexibilidade de, de, de uso, com mais permissões, menos restritivo a, em relação à licença do, do próprio YouTube. Mas pode, tá? Tu não pode baixar e compartilhar um arquivo que era oriundo do YouTube, mas se tu usares o link do YouTube para incorporar ele nas tuas, nos teus materiais, pode usar sem medo nenhum. Ok. Tá bem, obrigada. Porque o Guilherme Camacho, ele colocou, é possível baixar qualquer vídeo do YouTube, existem ferramentas para isso. É, mas, mas as, fazia... as ferramentas, elas são ilegais. Tá? Não pode baixar vídeo do YouTube. Tem ferramentas que fazem isso, mas não pode. As, a licença padrão do YouTube é, não dá esse direito ao usuário. Tá bem? Tomem cuidado. Tu pode baixar, mas não é legal. Tá bem? Eu tenho uma pergunta, não sei se tem mais alguém. Uh, eu, uh, em relação, oh, Raimundo, ao que tu respondeste de utilização de imagem, uhum. eu tenho uma, uma dúvida, inclusive, mais geral. Por exemplo, quando eu coloco uma imagem num artigo. Ná? Eu preciso da autorização do, do, do autor, né? da, da imagem. Tá? Por que, que um objeto educacional também não é a mesma coisa? É e aí, mesma... deixa eu só, só te perguntar uma coisa. Normalmente, Sim. o que eu faço, que pelo menos acho que não tem problema, até hoje não tive, pelo menos não me avisaram, eu Sim. pego a imagem e, por exemplo, eu tenho que marcar alguma coisa sobre a imagem. Então, eu estou produzindo um conhecimento, né? eu faço Sim. um, um gráfico, adaptação. alguma adaptação, alguma coisa, Sim. e coloco o que é sobre a imagem do autor, tal, tal, tal, Sim, tal, da adaptado obra. Adaptado, do... adaptado. Então, é, é, é, é a mesma regra para os objetos. Eu não posso colocar a imagem exatamente como ela está. Eu tenho que usar a imagem não é assim ou, se, ou me engano? Se tu citar, se tu usares uh, na íntegra uh, e não tiver a licença para isso, tu tens que adaptar. É fato. Né? Uh, e para qualquer produção técnica intelectual vale essa prerrogativa. Tá? A não ser que a licença do atribuída ao recurso que você está usando permita que tu faças uso e adapte ou, ou use integralmente que é isto que está na tela a gente não tem esse hábito de atribuir licenças de uso para os nossos recursos explicitando isso se não tiver essa explicitação no teu recurso que e a explicitação se dá dessa forma aqui ó por exemplo veja isso aqui ó é... Eu vou baixar o conteúdo, veja que... Aqui no conteúdo eu tenho o, a imagem da licença. Olha aqui, estão vendo? A gente come, é, é uma mudança de cultura, Adriane, que a gente diga explicitamente o que, que pode e o que, que não pode fazer com o material que a gente está produzindo. Mas veja bem, a gente está falando de duas coisas distintas. Uma é nós... Atribuirmos as licenças de uso aos nossos produtos. A outra é o que a gente pode fazer quando a gente está fazendo curadoria em conteúdos de outras de outros autores. Como não existe ainda uma cultura estabelecida de a gente colocar explicitamente as permissões nos nossos produtos, vale o que está colocado na Lei Brasileira de Direitos Autorais. E aí tu vale para tudo, vale para as nossas produções. Uh, intelectuais, artigos, uh, produções técnicas, vale para recursos educacionais também. É exatamente a mesma coisa. O que eu gostaria de, de, de induzir vocês a pensar sobre isso, vamos adotar a prática de já explicitar as licenças para o que a gente está produzindo. Né? Adotem uma licença, eu, de preferência, gostaria que vocês adotassem as licenças mais flexíveis possíveis para os produtos de vocês, mas a gente não tem essa prática. Se tivesse essa prática, já estava estabelecido, vai lá, olha, tem licença, é permitido, pode usar, se não, cai na lei brasileira de direitos autorais. Tá? E, e sim, tem que tomar cuidado, porque se não tiver explicitado, vale a lei brasileira, tá? Certinho. O Guilherme, que ele tinha falado do que, sobre baixar os vídeos do YouTube, ele, ele só complementou que, ele, que os alunos fazem isso, que ele tem ciência da política não. Do YouTube. Não, claro. É, é, é que assim, é, o YouTube, é assim, pô, é, é, plano B existe para tudo e no mundo da informática não há o que não haja, né? Que nem a gente fala. É difícil de tu realmente fazer uma restrição técnica de acesso aos, aos recursos, aos produtos. E tem sistemas que permitem que a gente realmente baixe arquivos e faça o, o que for, né? mas, mas é, é, não é trivial, assim, a pessoa tem que ter um certo conhecimento para conseguir baixar o, os arquivos, porque... Se fosse permitido, teria um botãozinho download no próprio YouTube, né? Não existe botão de download no YouTube, é porque não pode baixar, né? Mas, enfim, é só uma consideração. Certo. Vamos ver se mais alguém tem alguma dúvida. Podem ligar o microfone também. Posso fazer uma pequena contribuição, professor? Tá bom, tá bom, tá bom. É, eu falei do relação ao YouTube, é só para ilustrar, porque a gente não tem controle absoluto nenhum sobre o que nós colocamos na, na internet. Nada. Não existe. A gente pode até criar e usar as ferramentas disponíveis para garantir uma certa proteção ao que nós produzimos, mas uh, não impede que usem e abusem entre aspas do que a gente colocar na, na rede. E, e essa é a grande preocupação e que eu tenho escutado, né, eu faço parte da da, da, da pro de Ensino, sou um dos coordenadores de curso, vice-coordenador, e que é exatamente nisso, a gente a gente fica preocupado com o que depois pode ser usado esse material todo, né, não por parte da universidade, que a universidade tem todo um, todo uma, uma, toda uma segurança jurídica em cima, né, uma responsabilidade jurídica em cima, né, de proteger Caralho. isso. Claro, é, que a gente sabe que, de, que as gestões mudam e podem mudar as certas coisas, né, certos procedimentos, mas até isso tem um certo limite. Perfeito. Mas aquilo que é colocado, né, aquilo que é disponibilizado via uh, alunos, né, uh, porque eles compartilham entre eles, é inevitável, isso, e, e fatalmente vai cair em, em, em sites, em, em, em páginas que podem ser utilizadas no nosso material, e isso já é um problema, mas o problema pior é que eles podem adulterar, inclusive até materiais que a gente coloque e colocariam em, em, colocariam em xeque em até mesmo aquilo que nós uh, sabemos enquanto ciência. Essa que, eu, que é para mim é a grande preocupação que eu tenho hoje, né, no momento que a gente coloca em, na rede, né, seja através de meios formais, como por exemplo o WebConf. E eu nem, nem comento os outros, pessoal, os outros colegas que usam outros meios que não são formais da UFPEL, né? Que isso é pior ainda, né? Aí não vai existir segurança jurídica nenhuma para esses docentes, colegas, que usam ferramentas que não são certificadas pela instituição. Mas assim, essa que é a minha preocupação, que eu queria deixar aqui, né? E minha observação. Obrigado. É muito, é muito pertinente, é muito pertinente, Guilherme. É, a gente, na medida do possível, a gente precisa ter é, políticas institucionais. Acho que a gente não pode deixar o é, um movimento acontecer por conta dos interesses ou entendimento dos docentes, do, dos professores. Deve haver uma política institucional que formalize os procedimentos, o processo, o fluxo pra, e os regramentos em relação a esse assunto, e, e aí esse seria o norte na, na instituição, esse é o primeiro ponto, então que se tenha políticas institucionais em relação a isso. Mas não é uma, uma coisa muito trivial, né? senão os problemas estavam todos resolvidos, todas as instituições iam, iam estar com, com essas questões... É, como ponto pacífico, e não é ponto pacífico, tá? Então, uh, mas a, o meu entendimento, assim, uh, é que existem instrumentos legais, e que a, a possibilidade de se burlar o sistema seja um impedimento para que a gente avance nesse sentido de eh, ter a publicização de... de das produções institucionais, seja uh, capitaneadas pela instituição, ou nós, como professores, pilares da instituição, que a gente também possa fazer o compartilhamento das nossas produções eh, com a maior segurança possível. Mas nada disso impede de que alguém faça mau uso do que a instituição produz. Mas eu não vejo isso como um impedimento para que a gente avance Nesse, nessa questão. Uh, e se alguém fizer mau uso, existem os instrumentos legais para que a gente possa usar uh, as nossas prerrogativas de autores e com as permissões ou não permissões que a gente atribui aos nossos próprios produtos. Então, se for política da instituição, que a gente defina as, os documentos necessários para que se formalize tudo bonitinho e que isso fique sob os resguardos todos legais uh, necessários e que, se alguém fizer o um mau uso daquele material, responda legalmente pelo mau uso que fez. Então, existem os instrumentos para serem utilizados. Mas eu acho que a gente não deveria... É uma posição muito pessoal. A gente não deveria ter receio de avançar no compartilhamento como a gente já faz uh, com os nossos artigos. A gente não tem receio de escrever o artigo e, e botar ele livremente num, num periódico. Tá? E aí eu acho que a Adriane foi muito feliz na, na questão de que a gente tem que ter um local uh, oficial o repositório da instituição ou que seja um repositório das instituições ou de uma rede, que o material fique disponível lá né? e que as, gente, quem quiser, obviamente, ninguém é obrigado a, a seguir esse caminho, mas é, recai sobre definição dos processos e de políticas institu institucionais sobre o tema. Acho, é a minha, minha, minha visão, meu entendimento sobre o assunto. Acho que a gente não pode é, não fazer e se fizer, tem que fazer com as normativas estabelecidas na instituição para que a gente tenha essa segurança jurídica que tu, que tu citaste. Né? E aí quem fizer mau uso, responda pelo mau uso que fez. Tá certo, então, professora, obrigada. A Daniela Bianchini, ela colocou assim no chat, na semana passada eu queria mostrar aos alunos algumas frases erradas em um conteúdo da internet. Trabalhar de forma crítica. No site não havia possibilidade de copiar esse material e fiquei com receio. Hum... É, uh, não quer dizer que se está na internet não tem dono não tem a explicitação da licença de, de uso, das permissões de uso, respeite-se a lei brasileira de direitos autorais. Mas tu podes, assim, não precisaria copiar, talvez tu tivesse acesso, abrisse o site e mostrasse para os alunos, tu estaria usando direto da fonte, tu não estaria copiando nem te, te apropriando do material. Existem várias formas de fazer uso do material sem necessariamente... Teres que te apropriar, colocar ele dentro do teu material, né? e aí tem essa possibilidade. Se ele está disponível para acesso via rede e tu está online na hora, abre direto a fonte do local onde está e mostra. Aí tu não tem problema nenhum com nada, tu não está te apropriando. Né? Se ele está lá é para ser usado, se a pessoa está compartilhando. E aí tu não tens essa discussão de estar tá se apropriando do conteúdo para colocar na tua produção e para usar depois em um outro momento. Né? Aí depende das estratégias, se fosse possível fazer isso, a princípio não precisaria copiar, mostraria direto, e aí era, seria um problema menos. Né? Obrigada, professor. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Se alguém quiser ligar o microfone <risos> novamente. Estou à disposição. Depois eu posso passar para vocês esse, essa minha apresentação e mais algumas referências para vocês poderem... Estender um pouco as leituras, né, e buscar mais informações a respeito do, do tema. Isso. Uh, e, esse seu é material, tu, tu tens como já, liberar? Eu te, eu te passo agora, já pelo ato, tá e tu já toca pra galera aí. Deixa eu só gerar aqui, ó, já vamos fazendo em ao vivo e a cores. Uhum. Não, é que esse, esse tá no teu computador, não é o um material, tu não fizesse upload aqui, né? Não, eu só compartilhei a minha tela, a mas bem. eu já tô passando, Isso. eu já tô passando para o teu WhatsApp ali, tu pode tá ser para a galera, tá? Tá ótimo, aí eu vou encaminhar por e-mail para os colegas. Uhum. Seguidinha aqui, eu já, já, já te passo direto no teu WhatsApp, Eu continuo à disposição de vocês aí, Juliane. Hum. Se o, pe o pessoal já esgotou <risos> a <risos> dúvida, né? é, eu, aí eu faço meus agradecimentos finais, se tu me permitires Claro. Mais alguma dúvida, pessoal? Espero, se não ainda, se aparecer alguma dúvida aí eu, eu respondo. Mas eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de falar um pouco sobre esse tema. E, e não só a oportunidade, mas a confiança, porque é um assunto um pouco espinhoso, né, Juliane? E isso tem sido... Verdade. É, é, tem, tem sido um motivo, assim, de, de, de divergências de entendimento e todas as, as, as posições, elas não deixam de ter uma certa razão eu sou defensor do, do conhecimento aberto, da educação aberta, da ciência aberta, e tem esse aspecto de a gente ter já a cultura de compartilhamento aberto em algumas atividades que a gente faz, e em outras não. Por exemplo, a gente compartilha os nossos artigos é, com muita tranquilidade, sem medo e sem restrição. Por outro lado, o material de aula, os recursos educacionais ainda são tema de um tema polêmico. E acho que a gente tem assim, fazendo uma síntese da conversa, tem dois aspectos, assim, é uma é nós mudarmos a nossa cultura e estabelecermos no compartilhamento as nossas licenças, que pode ser qualquer uma, pode ser a mais restritiva, não permito que faça uso nenhum do meu material. Beleza? Mas explicita isso no material, porque quando começar a transitar, aí tu tens a segurança, a segurança jurídica que o, que o Guilherme falou. Se tu explicitares que tu permite, ótimo. Se tu explicitares que não permite, ótimo também. Mas aí a gente está seguro porque está explícito lá. Se tu disseres que não pode alguém fizer algum mau uso, aí tens a segurança jurídica para tomar as medidas cabíveis. E se tu acha que tu pode compartilhar o teu material, que é uma responsabilidade tua como servidor público, devolver à sociedade o conhecimento que a gente gera dentro do ambiente acadêmico, faça isso também, porque não tem dúvida sobre as possibilidades de uso que uma pessoa pode, pode fazer sobre o teu material. Então, esta é a... a, a... Um dos vieses é nós mudarmos a cultura e explicitarmos o tipo de uso que é permitido do no nosso material. A outra, e que pode ser já desde o professor, mas seria legal ter uma política institucional sobre isso, que era o que eu estava falando com, com o Guilherme. Acho que tem que ter uma política institucional, ter um posicionamento institucional sobre isso, mas nós podemos individualmente já nos posicionarmos em relação a isso, atribuindo as licenças Creative como seja mais restritivo ou mais flexível. E o outro ponto é, a dúvida corrente é sobre o que nós podemos fazer em relação à curadoria de conteúdo na internet. Mas a grande, o grande problema é essa cultura que ainda não se estabeleceu, porque a gente acha o conteúdo, mas não tem a está a, explícito o tipo de licença atribuída àquele material. Aí vale a lei maior que a, a Lei Brasileira de Direitos Autorais, que eu trago alguns elementos para vocês poderem se posicionar em relação a isso, que está ali na apresentação que eu já estou passando para para a Juliane, tá bem? Então, assim, muitíssimo obrigado pela atenção, é, espero que eu tenha atendido as expectativas, que o que eu tenha dito tenha sido relevante para vocês, e que fico à disposição, né, para caso vocês queiram mais alguma informação, detalhar mais, ou, ou seguir a conversa, fico inteiramente à disposição de vocês depois, muitíssimo obrigado, obrigado a todos vocês, obrigado Juliane, tá bem? Dina, professor, em nome da equipe da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal, eu que agradeço por ter aceito né, o nosso convite e vir compartilhar todo esse teu conhecimento sobre esse tema, né, que ainda gera dúvidas, mas foi bastante esclarecedor, Vi que o pessoal tinha várias perguntas sobre vários temas diferentes, foi bem esclarecedor, foi muito bom, agradeço imensamente. Obrigado. Sempre, sempre fica a expectativa de a gente estar tá falando algo que faça sentido, né? Para quem está nos escutando, e espero que realmente eu tenha atendido as expectativas. Muito obrigado de novo. Imagina, nós que agradecemos. E agradecer a participação também dos colegas, né? Que vieram prestigiar essa roda, que foi bem importante, eu acho. Para todo mundo, né? Que nós estamos todos aprendendo ainda a lidar com essas novas <risos> ferramentas. E o compartilhamento dessas, desse material produzido. ah Então, tá bem. Muito obrigada. Então, professor Raimundo, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau.